Oi jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gripada Motovlog Belém. <risos> Cara, olha como tá o tempo hoje. Que tempo já! É porque eu tô gripado, não consigo falar as frases direito, as sílabas. Olha como tá o tempo hoje, tá lagado aqui. Mas pelo meio tá tranquilo. Vamos fazer um teste aí da. Uma nova configuração no SJ4000 Até um inscrito meu comentou que tava cada, Tava piorando a imagem dos vídeos parece Aí eu falei realmente E eu acho que Que antigamente a imagem da câmera era Um pouquinho melhor Não sei o que aconteceu Aí eu, tô, aí eu parei para pensar Troquei umas ideias lá no grupo dos motofilmadores Falei ah, acho que alguma coisa da configuração Que eu devo ter mexido no Achei que melhorou, mas na verdade piorou. Então. Porque às vezes dá pra dar uma corrigida no editor de vídeos, né? Mas pra deixar uma corrigida bacana tem que ter um pré, uma pré-gravação menos um decente. Aí quando eu, eu hoje assisti um. Procurei é, estudar um pouco né, sobre essas coisas, fotografia e tudo mais. E aí eu, eu vi que o ISO o ísa da minha da minha câmera estava um pouco alto estava no máximo na verdade que é pouco mas estava no máximo então isso estava gerando muito ruído para o meu vídeo e aí eu peguei agora vamos ver e eu fiz dois vídeos para vocês terem noção você pode ter dar uma olhada aí um vídeo eu coloquei a configuração da câmera para ela gravar quando tiver muita luminosidade no sol tiver no sol só que eu estava na sombra né olha como ficou aí no sol e depois eu coloquei como como nublado e olha como ficou bem melhor Essas coisas, detalhes pequenos, antes de gravar, eu não estava me atentando. Eu estava só chegando e pá, gravando, sabe? Ligando, gravando, mesma configuração, independente se estava solto, se estava chuva. Eu botava sempre só fosse ligar a câmera e gravar. Então tive que ficar mais atento um pouco nessa questão do pré-gravação, sabe? Configurar a câmera antes de gravar, não é só sair gravando verificar que o dia tá tá nublado colocar a configuração da câmera para nublado e aí já me poupa o trabalho no, no editor e também melhora a pré-gravação dentro da câmera e aí o ISO tem relação direta com isso porque eu baixei o ISO para ver se melhora o ruído aparentemente melhorou um pouco então agora o vídeo está com menos ruído na, na cena Menos não, um pouco menos porque já tem bastante, né? Eu espero que que dê certo.